O copo d'água. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. — Qual é o gosto? — perguntou o mestre. — Ruim! — disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse, — Beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, Qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse, A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então quando você sentir dor... A única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Lido por Felipe Piraçuca.